Eu não posso acreditar que uma nação, após ver soltarem um político ladrão, dando-lhe o perdão, então viu descondenação, sem uma plausível explicação, se acomode com tal situação. Me vergonha como cidadão, ver o seu rosto estampado numa urna desenhado e o número da corrupção registrado. E Lula livre, leve e solto, como se não tivesse sido por três vezes condenado por causa do dinheiro que foi desviado. A velha mídia cega, surda, muda, e esta farsa não desnuda, acha tudo tão normal, que não há nada de mal, e o pragmatismo é o ideal afinal. Não importa o dinheiro que se roubou, não importa se a nação dilapidou, se para outros países desviou, o importante é que ele voltou. Os seus pecados foram perdoados, pela Suprema Corte foram anulados, pela velha mídia foram desconsiderados, pois permanecem tão calados num eufemismo doentio, tão doente como o e a sede pelo poder. Hoje ele volta com falácias, mas não consegue discursar nas praças, para não expor suas trapaças, que o levou o país à desgraça. Está chegando as eleições. E só mesmo sem noção, da sua própria honra, abrirá a mão para voltar num biutre cidadão. Na verdade, eu tenho é medo que haja uma armação. Nosso povo é honesto e não vota em ladrão.